...a cúpula do partido de pegar um bilhão e meio de reais. Vamos ver os oito denunciados? Olha só. O ex-presidente Lula aparece na denúncia como chefe e grande idealizador do esquema. E em seguida, a ex-presidente Dilma Rousseff vem como a grande negociadora na compra de apoio junto com os ex-ministros Antônio Palocci, Guido Mantega, Edinho Silva e Paulo Bernardo. A senadora Glaise Hoffman, atual presidente do partido, e o ex-tesoureiro João Vacari Neto completam a cúpula petista de denunciados. Rodrigo Janot mostra como os acusados montaram uma rede de arrecadação de propina no governo, principalmente via Petrobras. O ex-presidente Lula foi apontado como líder do esquema e por isso, se condenado, pegaria uma pena maior, não é Juliana? Esse é, o canal Luiz mostrou aí todos os números, os nomes da dessa nova denúncia, né? E para o Procurador Geral da